Olá pessoal, é, vamos dar continuidade aqui na nossa playlist onde a gente está ensinando como que a gente consegue utilizar várias funções do pacote multivariate analysis, é, e hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer o estudo de componentes principais utilizando esse pacote vocês vão ver como que é simples é, eu já fiz uma aula ensinando como que a gente consegue instalar o pacote né? para quem já instalou, basta escrever aqui a biblioteca e o nome do pacote que nós vamos conseguir ativar esse pacote, né? A partir do momento que a gente ativou, para abrir o manual a gente coloca a interrogação, o nome do manual, vai abrir o manual aqui para gente E nós conseguimos então, né? Vindo aqui no índice, verificar, né? A função com a qual a gente consegue fazer os componentes principais Vou clicar aqui em cima, chama componentes principais né? Bem tranquilo E aqui no finalzinho a gente tem o nosso manual né? Ou melhor, tem aqui os nossos exemplos Vou dar um CTRL C Vou colar aqui E vamos ver como que a gente precisa inicialmente organizar nosso conjunto de dados Para a gente trabalhar com componentes principais é... Nós temos que ter um conjunto de dados, onde nas linhas nós vamos ter os nossos indivíduos, né, os nossos tratamentos, e nas colunas as nossas variáveis respostas. Né? Então, aqui a gente tem 10 indivíduos, e aqui né, a gente tem 7 é, variáveis que foram analisadas. É, e o que acontece? Nós podemos vir aqui né, e apenas escrever componentes principais, colocar aqui dados merge, dar um ctrl enter, e a gente vai ter né, a nossa análise de componentes principais. Onde nós temos aqui o gráfico de dispersão. A gente tem algumas aulas é, aqui no YouTube ensinando como que a gente interpreta componentes principais. É, e tem várias informações importantes como alto valor, alto vetor, os scores dos componentes principais, correlações canônicas, as correlações, né? entre os nossos scores e as nossas variáveis né? isso ajuda a gente a interpretar isso daqui é, como que está a explicação acumulada de cada um dos nossos componentes principais que são informações muito importantes mas muito importantes mesmo para a gente conseguir interpretar essa metodologia é, e a gente pode vir aqui né, e fazer algumas modificações a fim de nós conseguirmos é, personalizar a nossa análise por exemplo, eu posso vir aqui né, e acrescentar nomes de tratamentos. Então, eu posso criar um vetor né, com nomes de tratamentos. Aqui, por exemplo, nome trate, T1, T2, T3, T10, vocês podem colocar o um nome de tratamento de vocês. E se eu colocar nome trate igual a isso, já vai aparecer aqui o nosso nome de tratamentos. Então é uma forma de nós inserirmos os nomes de tratamentos aqui na nossa figura. É, se eu não quiser que apareçam essas setinhas aqui de correlações, Basta colocar cor plot igual a falso. Então, não vai aparecer aqui as setinhas, aparece só a dispersão dos nossos tratamentos. E a gente pode apresentar o estudo das correlações por meio de uma tabelinha com esses valores é uma possibilidade. É... Se tiver true, né, vai aparecer essas setinhas. Nós conseguimos né, colocar aqui a nossa figura de diferentes formas né, que sem a bordas. É, vindo aqui no manual, a gente vê outras opções também. Né, desse BTY, por exemplo, se eu quiser bordas, é, em cima e à direita, eu posso colocar aqui o número 7, deixa eu colocar aqui 7, CTRL, ENTER, aí, uma borda em cima e a outra à direita. É, se nós quisermos, né, com todas as bordas, eu vou colocar aqui a letra O. E, enfim, né, a gente tem aqui várias configurações. O que, que é importante né, de nós falarmos? É muito importante a gente falar que, tal como nós já explicamos né, em outras aulas, é, quando a gente falou de componentes principais, é muito legal a gente padronizar o nosso conjunto de dados. Então, que todos esses casos, os conjuntos de dados estão sendo padronizados para a gente tirar a, a escala das nossas diferentes variáveis. Né? É, se a gente não quiser padronizar os dados A gente acrescenta aqui Padronizar igual a false, né, false Fazendo isso nós vamos conseguir Então fazer componentes principais Sem padronizar o conjunto de dados Se a gente quiser né, Colocar outras coisas né, Outros nomes dos eixos Basta mudar aqui Xlab xylab, é, CR Quando está true né? Vai aparecer aqui para a gente essa contribuição relativa de cada um dos componentes principais. Se estiver falso, não vai aparecer. E é, nome das variáveis. A gente consegue também colocar um vetor que vai ser o nome dessas variáveis que vai aparecer aqui. Né? Se a gente quiser escrever outros nomes, é só carregar ali. E a gente consegue, então, padronizar nossos gráficos de componentes principais da forma como a, qual a gente achar que vai ficar melhor no nosso... De trabalho científico, ok? É, e para quem não se inscreva no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o um colega de vocês e até a próxima aula.